E aí, gente profunda, quer conhecer uma planta que te conecta a Deus e ainda abre seus caminhos na vida? Fica aqui comigo que você já vai descobrir. As pessoas que vivem em conexão com Deus, elas vivem conectadas também à natureza, à vida, à energia da vida que circula e elas têm mais assertividade no que elas fazem, o poder de decisão delas é maior, Uh, são pessoas assim que elas são mais inspiradas, que têm ideias criativas, ideias originais, porque quando a pessoa está conectada com Deus, seja Deus para você o que for, entende? Porque cada um tem uma visão particular de Deus e isso não importa aqui. Então seja para você Deus o que for, se você está conectado com Ele, é como se você tivesse um escafandro, é como se você fosse um drone, você consegue enxergar as situações longe do mainstream. O que é o um mainstream? É o um meio comum, né? É algo que já está sacramentado para todo mundo, que todo mundo já entende, já sabe como funciona. Então, as pessoas que têm conexão com Deus, elas conseguem sair desse mainstream, desse meio comum, e olhar as coisas de cima, com uma visão de drone. Quanto mais em cima você estiver, melhor você vai enxergar melhor você vai localizar as coisas e entender o que está acontecendo, analisar pontos cegos e olhar para situações de uma forma superior, até porque você está vendo de cima. Então, as pessoas que têm uma conexão espiritual, independente de religião, independente do que você faça, porque é uma decisão pessoal, mas quem tem essa conexão, é, a pessoa consegue viver com mais qualidade, ela consegue viver melhor, ela tem menos conflito, ela tem menos conflito familiar, ela tem mais prosperidade, a prosperidade flui mais na vida dela. E aí, às vezes, sozinho, a gente não consegue porque o mundo está muito contaminado. Né? O mundo está muito cheio de informação, está muito cheio de tela. O mundo... Eu lembrei de uma, de uma música agora do, do Renato Russo, o mundo anda tão complicado. Isso ele já falava mais de 20 anos atrás, né? Que o mundo andava complicado, imagina agora. Então, às vezes, a gente está tão contaminado porque a gente está mergulhado no meio comum, no meio de todo mundo, né? no sofrimento, na dor. Às vezes, na preguiça, no comodismo, na falta de vontade, que a gente não consegue agir. E a missão da fitoenergética no mundo é justamente te tirar desse estado de letargia. É te tirar desse sono profundo que a maioria das pessoas que está vivendo, está dormindo e que não consegue despertar né, para o seu eu interior, que não consegue despertar para uma nova vida, que não consegue despertar e encontrar a quantidade de multipotencialidades que cada um tem dentro de si. Você tem muitos talentos ocultos, talentos escondidos, que você deixou para lá, que por falta de autoestima você ignorou, que por achar que você não podia, né, você recusou, você renegou mas que eles ainda podem ser revelados e com certeza você ainda tem muita coisa para fazer. Então, se você está se sentindo desconectado de Deus, preso na mesmice, preso no buraco negro do sofá no fim do dia, se é aquela pessoa que só tá vendo novela, série e que não está produzindo nada de bom na vida, o Kitoko pode te ajudar. O Kitoko é uma planta pura de sétimo chakra, ele atua justamente no sétimo ponto de energia aqui no topo da cabeça. Os chakras são centros de energia que nós temos no corpo e eles são responsáveis por abastecer as nossas glândulas né, com energia vital para que a glândula possa funcionar na maneira correta, na pulsação correta e produzir tudo o que a gente precisa para o nosso corpo ter saúde. Então, a energia dos sete chakras está presente e o sétimo chakra que está aqui no topo da nossa cabeça é o chakra coronário, que a gente chama, e ele é responsável pelo aspecto espiritualidade na nossa vida. E a espiritualidade, gente, vocês precisam entender que é como a água, né? A água, em vários lugares do, do mundo, ela tem nomes diferentes, mas ainda assim é a mesma água. É como perfume. Tem várias religiões no mundo, por exemplo, diferentes, diversas, e cada um vai escolher o que melhor combinar com a sua pele, o que melhor combinar com a sua vida. Né? Então, é muito importante você entender que Deus é como a água. Ele é único e dão muitos nomes. E a forma de se relacionar com ele é diversa. Existem as religiões ou não, e você vai escolher aquilo que faz mais sentido para você. Então, quando a gente fala aqui de espiritualidade, eu não tô falando de espiritismo, nem de espiritualismo, espiritualidade é a sua forma de se relacionar com Deus. E esse sétimo chakra, aqui no topo da cabeça, ele trata dessa relação, qual é o seu relacionamento com Deus. Então, o que toco, ele atua aqui, né, mesmo que você... Uh, faça através da ingestão de um chá, mesmo que você faça através do sachê, de um banho, de um tempero, ele vai atuar nessa região. A energia do quitoco vai ser direcionada para cá, porque aqui é o centro da espiritualidade. O nome científico do quitoco é Pluchea Sagittalis, tá? É um nome estranho, né? Esses nomes de plantas, assim, são estranhos, mas eles têm essa denominação científica até para que a gente possa encontrar eles por aí, na farmácia. Porque aqui no Rio Grande do Sul é quitoco, mas lá no Norte pode ser um outro nome, né? no Nordeste pode ser outro nome, no Centro-Oeste pode ser outro nome. Então, é importante a gente saber o nome científico da planta. Um, o que, que o quitoco pode fazer pela nossa vida, pela nossa energia? Ele amplia a conexão com Deus, abre os canais sensoriais, amplia a canalização de energia vital, elimina os bloqueios que existem aqui no sétimo chakra, abre caminhos para a espiritualidade, eleva a frequência, melhora a qualidade do sono, estimula o aprendizado de viver a vida sem a necessidade de controlar tudo. Então, quem é bastante controlador, né, o, o Kitoko vai ajudar. E ele ajuda você a ser menos racional e desenvolver mais a sua intuição, né, ser mais intuitivo em tudo. Muito bem, eu vou ensinar daqui a pouquinho a fazer um sachê de Kitoko, tá? Muito bem, uh, vou falar também agora sobre os equilíbrios e desequilíbrios do sétimo chakra. Então, se você é uma pessoa que não cuida da sua espiritualidade, é, você pode né, ficar uma pessoa cética, com falta de fé, e quebrar a sua relação com o seu lado divino. né? Normalmente, a pessoa não consegue aceitar o mundo como ele é, ela vira uma rebelde e rejeita a origem e a criação. Também podem acontecer doenças degenerativas do cérebro, como Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, síndrome do pânico, depressão e tendência suicida, né? que são outras doenças não degenerativas, mas a síndrome do pânico, a depressão e a tendência suicida podem estar bem presentes em quem tem o sétimo chakra desequilibrado e não tem uma relação com Deus. Em compensação, quando ele está em equilíbrio, quando você usa uma planta como toco para equilibrar, ele gera ligação com a essência da alma, vontade e propósito espiritual, revela a missão da alma e revela o sentido da vida também. Então, essa conexão do sétimo chakra ela é muito importante, porque aqui é... é... Tem várias filosofias diferentes, umas chamam de Antakarana. o espiritismo, por exemplo, chama de cordão de prata, no hinduísmo eles chamam de sutratma, que é como se fosse um fio condutor que nos liga a Deus, ao divino, a nossa fonte criadora, né? Então, é, é como se fosse uma ligação com a tomada divina para que a gente receba energia todo dia. Então, esse chakra precisa ser cuidado e preservado. E agora eu vou te ensinar, então, como montar um sachê para você melhorar a sua conexão com Deus, a sua conexão com o divino. Até então, vou deixar minha pauta para cá. E vamos lá. Você vai precisar de vários pedacinhos de tecido cortadinhos. Esse aqui tá cortado um pouco maior, eu acho que tá uns 8 por 8 centímetros. Assim, tecidinhos com florzinhas. Ou neutro, como esse branco, ou pode ser de bolinha. Não, esse aqui é com estrelinhas. Esse amarelinho aqui tem estrelas, certo? Nada de caveira, monstro, uh, tecido infantil ou coisas de terror. Nada que atribua algum tipo de energia, né? Quanto mais neutro, melhor. Então... A gente tem aqui os paninhos, você vai precisar da planta desidratada, aqui eu tenho o Kitoko, certo? Tá desidratadinho. Nossa, foi o Hulk que fechou isso aqui. Aqui ela tá bem bonita, ó, a qualidade da planta desidratada, ela tem que ser assim como essa que tá aqui. Ela tem que parecer viva, ó, parece que ela tá viva. E tem que ter um, um você vai sentir quando você olhar, que a planta tem energia vital, mesmo desidratada. Quando vira só o pó, daí a gente não consegue olhar nem medir isso. Então, aqui eu tenho a planta e tem que ter também borrachinhas. Aquela que o cabeleireiro usa, sabe? para fazer penteado. Eu uso a borrachinha porque eu acho mais prático, mas se você quiser usar barbante, uma linha de crochê, linha comum, pode ser também, tá? Não tem frescura. O que importa é você conseguir montar o sachê. Então, é muito fácil de fazer. A gente pega a planta, pode ser um pedacinho bem pequenininho. Nem sei se vai dar para enxergar. Eu uso um pouco maior para você conseguir enxergar em casa. Tá? Bem pequenininho. E você vai colocar no centro do sachê. Ok? Aí, para fechar o sachê é muito fácil. Você vai unir duas pontas, formando um, um triângulo. A planta tá ali dentro, você uniu as duas pontas. Agora, você vai fazendo esse movimento aqui, unindo todas as pontas até formar o sachêzinho, que parece um ovinho de Páscoa, assim, pequenininho. Aí, você vira, pega a borrachinha e passa ao redor e vai dando voltinhas até... Ah, estourou. <risos> Acontece, gente. Acontece, às vezes a borrachinha estoura. Então vamos de novo. Vai fixando. Ok? E aqui tá o sachezinho. Nada complicado, muito fácil de fazer. E aí você vai fazer sete iguais, depois eu corto a ponta sempre né para ficar todos assim, simétricos, do mesmo tamanhinho. Ele fica assim, bem bonitinho. E aí, você vai fazer sete iguais, desses aqui, e vai utilizar um por dia. Você usa um por dia durante sete dias e todo dia você descarta em lixo normal, né? Você pode fazer colocar ele nas mãos, agradecer, fazer uma benção e descartar e colocar no lixo. E quando você tiver os sete prontos antes de usar, você vai juntar todos num, num lugarzinho, vai friccionar suas mãos, impor as suas mãos sobre eles e fazer a oração que você quiser. Ai, Patrícia, tem uma musiquinha da Mãezinha do Céu, que a minha mãe cantava pra mim, pode. Ah, tem uma canção da Nossa Senhora, pode. Ah, tem um, um canto xamânico que eu faço lá na Ayahuasca, pode. Ah, tem um ponto de Umbanda que eu gosto de fazer pras plantas, pode. Ah, tem uma oração judaica que o meu avô me ensinou, pode. Tudo que vocês me disserem, eu vou dizer pode, porque é o que te conecta, com o teu Deus. É, é como você se relaciona com Deus. Então, isso é muito particular. Se você quiser só impor as mãos e agradecer e ficar muito feliz por esse momento, ok. Tem pessoas assim, ó, oh, eu sou ateu, mas eu acredito nas plantas. O que, que eu faço? Agradece. Expressa uma gratidão que já vai te conectar. Assim, você desperta o poder oculto da planta e você energiza a planta. Depois, você vai usar... Para as, mulher. as mulheres têm um acessório maravilhoso para sachê, que é o sutiã, né? Colocar dentro do sutiã, eu tô com o meu aqui hoje. Deixa eu ver, cadê? Que eu coloquei em casa. Aí, ó. tô com o meu branquinho aqui, que eu coloquei em casa antes de sair. Então, o meu, o meu sutiã ele é um reservatório do sachê, né? Sempre tem um sachê ali dentro, que é um composto que eu fiz específico para uma situação da vida lá que eu queria. Então, você que conhece a fitoenergética, que tem a formação, que participa do Fito Essencial ou do curso de fitoimagia, você tem condições de montar um tratamento específico para você com várias plantas. Para conquistar sonhos, para conquistar metas, para emagrecer, para melhorar a energia da tireoide, para qualquer tipo de doença que você estiver enfrentando, para aprender a falar em público, para se comunicar melhor, uh, para melhorar a sua energia, seus pensamentos, sentimentos, dá para fazer para tudo, absolutamente tudo. Inclusive para pet, né, animal de estimação, dá para utilizar a fito para ambientes, dá para utilizar a fito para as próprias plantas que você tem em casa, se elas não estão indo bem, né, para a sua família. Então, por isso, eu recomendo fortemente que você experimente, que você faça esse tratamento com o quitoco. Primeiro, para você sentir essa vibração e a melhora que você vai ter, e também sugiro que você clique no link aqui embaixo e adquira o livro Fitoenergética: A Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma, que é um dos maiores best sellers do Brasil na área das terapias naturais, que já tem 18 anos quase, a publicação desse livro, é um livro muito consagrado, muito tradicional e ele traz as 118 plantas catalogadas com todos os significados ali que elas têm e onde elas atuam, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, clica no link para comprar o livro, um grande beijo no seu coração e até a próxima!